para né, não dá sequência e depois fala que pra ela não funcionou, mas também não foi o correto né. Exato, eu costumo falar para todos que assim, é importante você querer e na verdade se querer não é assim, ah eu vou, eu quero emagrecer, eu uhum. quero isso. Primeiro, qual, o que te leva a esse querer? Né? O que faz você querer essa mudança? O que vai fazer diferente na sua vida?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 Fala assim, mas quais são esses alimentos? Isso, né? vamos Agora, falar. Agora, uma das coisas fora dos alimentos, beber bastante água. né Ai, A água, eu falo que ela é fundamental. Nossa, é fundamental. É para tudo. né pra tudo. É, A água ela é excelente não só para matar a sede. Porque eu falo que as pessoas elas têm o hábito, não todas, claro, mas a grande maioria, ou por conta da rotina, ou por falta de hábito em beber água mesmo, elas bebem água quando a boca está seca.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 Ele é, está falando da gordura suína. Eu acredito que seja banho, né, Sérgio? Porque geralmente usava isso antigamente, né? Mas só que antigamente também, Sérgio, eu confesso para você que eu vim de sítio, a gente usava aquelas banhas na lata. Eu acredito que na época era mais saudável porque os animais eram tratados saudável também.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 pré-disposição na família de ser um pré-diabético, para estar tá participando, para entender como que funciona. Temos o Parque do IP Corifeu da Azevedra, que dá para fazer muito bem. O Sérgio vai nos ajudar. Eu não conheço o Sérgio, mas você conhece. Mas vamos, eu vou olhar né, tudo. Vamos você conversar se... com ele. E eu acho interessante esse tipo de é, pessoas estar tá com a gente, para a gente fazer esse trabalho junto, é somar é, é, vontade.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 Não ah, E o contato. Esqueci do contato. Passa o contato. Esqueci do Opa. contato. Passa. O Você está pont... falando do zap. Não é, hum. pois é. Para quem. Ó, anotem o contato. 919 9, -19 -9 -9282 2877. Então todas as informações estão neste WhatsApp, porque é do agendamento. Show de bola. Terminamos por aqui, fica aqui mais um Momento Saúde pela TV SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste.